Fala galerinha, tá começando mais um Cine Mostarda, indicação da semana Queria trazer para vocês hoje o um filme chamado Guns Bump, Monstros e Arrepios É um filme que traz aí uma história fictícia baseada no escritor Robert Lawrence Stein Que ele é um escritor infanto-juvenil Considerado por alguns aí o Stephen King, da literatura infanto-juvenil. Ele é um cara que escreveu diversos livros de suspense, terror, nessa área. Assim, um cara aí hoje de mais ou menos 72 anos. Então ele tem uma bagagem bem longa, assim, de escrita de livros. E essa ficção, o que ela vai contar mais ou menos? É uma ficção que vai contar que os monstros que o, o Robert, né, ele criou durante o, o, toda a sua vida, eles vão fugir. E aí eles fugindo, eles têm que recapturar e recolocar esses monstros diversos de, de, de volta nos livros, né. E para isso, quem vai interpretar o Robert Lawrence Steen é o Jack Black. O Jack Black que é um cara da pegada aí, do, da comédia, ele leva a comédia... Bem, aquela comédia bem escrachada, assim, é um tipo de comédia que eu gosto muito Desde os filmes lá da a Viagem de Gulliver, Escola de Rock Ele é um cara assim que ele, ele, eu acho ele muito engraçado, apesar de muita gente não gostar dele Eu particularmente gosto, mas como gosto é uma coisa de cada pessoa Eu tenho todo o direito de estar errado, assim como qualquer outro tipo de pessoa, entendeu? E, mas ele, esse filme, assim, o trailer é muito bem feito Os efeitos especiais que estão nesse trailer são muito bem feitos Pode ser que o filme seja um fracasso total Como pode não ser, pode ser acabar sendo uma indicação muito boa Eu não sei, eu acredito que vai ser um filme bem bacana Mas com uma pitada de risada, assim, muito forte estou esperando um bom filmaço No trailer mostra uma parte, inclusive, que o Jack Black pega um, um spray de, de desodorante e ele passa assim no corpo e fala que é para disfarçar o cheiro e daqui a pouco mostra o lobisomem sentindo, farejando, farejando ele né e vindo para cima cara, é um filme assim que parece ser muito legal vai estrear aí na próxima semana no, no dia 22 de outubro, se eu não me engano, se eu não estiver errado, está aparecendo aqui a data Para vocês irem lá conferir na semana que vem este novo filme de estreia Eu queria trazer como recadinho aí, como eu já tinha trazido no outro, no vídeo anterior Que é da nossa parceria comercial chamada Repipil Que é uma empresa de, de roupas infantis que está trazendo desconto para os nossos espectadores Descontos aí de 15% em, em peças e roupas infantil nas compras acima de 50 reais. Como este é um mês de aniversário deles, eles estão assim com algumas promoções e tem lá descontos chegando até 80%. E aí você pode conferir lá roupa de super-herói, roupa infantil de Homem-Aranha... É, Capitão América, Homem, Homem de Ferro, e, porque é muito difícil você encontrar roupa é, para comprar, para poder comprar para criança, que é uma coisa assim meio difícil de achar. Então, entra lá, o, o cupom é Cine MostardaRepipio15 e você usando esse cupom de desconto você já tem 15% de desconto em qualquer compras acima de 50 reais. belezinha? Pessoal, se inscreve aí no nosso canal, dá aquele curtir, compartilha com seus amigos, porque vocês, querendo ou não, vocês ajudam muito o canal fazendo isso. Vocês acabam levando o nosso canal para outras pessoas que gostam de cinema, às vezes querem saber a indicação da semana, mas não sabem aonde procurar. Então, manda para o nosso canal, toda semana tem um vídeo novo. Agora vai ter uma periodicidade uma bem mais alta do que a gente estava tendo nesses últimos tempos, aí, por causa de alguns imprevistos que mais pra frente a gente explica legal belezinha pessoal? manda mensagem pra gente no twitter que é twitter.com cinemostarda entra lá, manda alguma coisa pra gente, fala olha gostei, não gostei nós sempre respondemos as perguntas sempre, nós nunca deixamos vocês sem respostas manda pra gente lá no facebook, no facebook tem toda semana uma postagem nova do Marlon Viana que é o nosso amigo lá do Cinecritica, ele vem até o Cine Mostarda para trazer uma sempre uma informação nova, alguma coisa nova sobre o cinema. E ele é um cara assim espetacular no que se diz a, a, a produções, a uma produção de texto. A produção de texto dele é muito bem feita. Belezinha, pessoal? Manda e-mail para gente também no cinemostarda.gmail.com. Nós vamos, estamos pensando aí em fazer uma coisa nova e diferente com os espectadores, pelo menos aí, vamos pensar, vou, vou deixar aí no ar e vai ser uma coisa nova, bacana, tanto pra gente como pra vocês também. Belezinha, pessoal? Confere aí, um abraço!